Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, passando aqui para agradecer a âncora, né? estamos esses dias aqui é, dando treinamento, trocando ideias, fazendo vídeos e eu queria aproveitar a oportunidade pessoal para mostrar para vocês essa parafusadeira. Esta parafusadeira para drywall da Enri é uma parafusadeira bem compacta, é uma parafusadeira com uma pegada excelente, apesar de dela parecer uma parafusadeira pequena, ela é uma parafusadeira com uma competência, um motor de excelente qualidade. Como vocês podem notar, ó, tem uma boa pegada, tá pessoal? Tem uma boa pegada daquela questão do, do manuseio muito bom e muita qualidade, como as ferramentas da Enril tem, tá? Colocou o parafuso aqui, tá ok? Muito boa pessoal qualidade excelente tá então eu quero deixar essa dica para vocês aí porque além de ser uma ferramenta muito boa é também uma ferramenta com ótimo preço comparado às outras marcas do mercado eu vou convidar aqui com, vou conversar aqui com edilson que é técnico e ele vai falar isso para vocês pessoal esse aqui é o edilson tá ele é técnico da enro e ele pode até explicar melhor edilson como é que a pessoa faz para conseguir comprar uma parafusadeira dessa? Porque Sim. ela vem sem a bateria, né? como é que ela faz? Isso, essa parafusadeira para Drywall, né? ela é vendida separadamente da bateria. Ela é do sistema Power Exchange, né? um sistema que você, com uma bateria, você pode encaixar em todas as máquinas da Angel do padrão Power Exchange. Tá? E, é, como é vendido separadamente, eu tenho alguns tamanhos de bateria Tem tenho bateria de 2, de 4, de 5.2Ah, todas de 18V Então, você encaixou rapidamente aqui, ó A bateria é de íon de lítio, ela tem sinalizador de carga E a, alguns detalhes dessa parafusadeira, o Larroque A hora que você liga, o LED ele não fica aqui em cima Fazendo o um leve aqui embaixo, ele amplia a sua visão Isso. na hora do trabalho. Legal. Tá? Então ela é uma parafusadeira bem leve, ela vai pesar com a bateria na média de 1,3 kg no máximo. Tá? E eu tenho a opção de deixar tanto é, ela você fazer o toque de ligar e desligar, ou fazer o toque e apertar aonde você agiliza o seu trabalho na hora do... de fazer o parafusamento lá da placa. Muito bom! Pessoal, e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? É. Mesmo comprando a parafusadeira e a bateria separadamente com o carregador, porque tem um kit né tem um kit. de bateria com carregador, ela ainda fica mais barata é, do que você comprando uma outra marca. Para você ver essa, essa parafusadeira junto com o kit de bateria e carregador, ela ainda fica abaixo de mil reais. Então, ela fica muito barata comparada às outras que tem no mercado. Quero agradecer aqui a Ancora, quero agradecer aqui a Enro. Edilson, mais uma vez, muito obrigado, Edilson, Edilson. Nós te agradecemos. É um cara aí que entende muito de ferramenta e sempre está me passando informações. Um abraço aí para vocês que, como nós, loucos por drywall. Obrigado. Valeu. Valeu. Que aí lá é